A gente fala agora sobre saúde, porque eu falei agora há pouco, gente, que na luta contra o mosquito Aedes aegypti, a Prefeitura de Três Lagoas vai implantar mais uma estratégia aí no combate ao mosquito que transmite a dengue, a e o zika vírus. O município foi selecionado ao lado de outros 11 municípios aqui do Estado para implantar, para participar de um projeto piloto com o uso de armadilhas. Essas armadilhas, houve trampas é, que visa aprimorar o monitoramento da infestação do inseto na cidade. Para a gente falar sobre essas armadilhas, sobre a situação da dengue em Três Lagoas, nós estamos recebendo aqui o coordenador do setor de endemias, o Alcides Ferreira, nosso entrevistado do dia. Para a gente falar de um assunto tão sério obrigado. e tão importante. Né, Alcides? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, obrigado pelo convite. Realmente é um assunto muito importante que as pessoas às vezes não levam muito a sério, mas estamos aí passando não só Três Lagoas, mas o Estado e o país por epidemias de dengue, já temos vários óbitos, então é, um, é, um, é uma doença séria causada por um mosquito tão pequeno que a gente pode juntos é, fazer, talvez não erradicação, mas pelo menos eliminar e minimizar bastante a quantidade de mosquita e você diminui a, a transmissão da doença. Três né? Lagoas registrou quantos casos nesse ano de dengue, Alcides? Olha, nós já temos é, 3 mil e poucos casos é, confirmados, confirmados né? 3.326 casos confirmados até o último boletim, mas 2.900 já foram negativados dos que passaram pela, pelas nossas unidades de saúde. Mas é muito, é muito, são muitos casos, é, tem várias pessoas que foram internadas, né? Nós temos seis óbitos em Três Lagoas, infelizmente, uhum. né? Eu acho que é, talvez o maior número de óbitos, de óbitos por dengue. É uma doença que é grave, é, mas é fácil de combater. Mas pois precisa é. de todo mundo. Já foram quase mais de 6.500 casos suspeitos, Suspeito. né? pessoas mais que... de 7.000, nós já passamos. É, mais, sete, já, 7 né? 7 mais de 7 já, né? Mais de mil é muita coisa, é Aí, né? Muito. Pessoas que procuraram as unidades de Isso. saúde com sintomas, né? Isso mesmo, e, e Três lagoas já faz tempo que não registravam um o número elevado, assim, por exemplo, de mortes, seis mortes. Faz sites. muito tempo. Para você ter uma ideia, 2020, 2021, 2022, não tivemos nenhum óbito. Nós tivemos casos... 2020 teve um número até alto, mais de 5 mil notificações, uhum. é, mas a gente passou sem nenhum óbito, a gente não teve. E o mesmo solotipo que estava circulando desde, desde 2020, é, o solotipo 1 é o único que está circulando aqui. Nós temos alguns municípios do estado que está circulando o 1 e o 2 junto, né, são dois solotipos, dengue é causado por quatro solotipos, dengue 1, 2, 3 e 4 nós estamos só com um nesse momento e temos esse número é, exagerado de casos notificados da doença o que, que acontece eu sei de por que dessa explosão de casos de dengue neste ano nós não sabemos mas o Ministério da Saúde é, ele vem alertando é, desde do, do, do princípio é, de 2022 que no ano de 2000, final de 2022 e 2023 a gente teria epidemias de dengue e que a gente é, é, alertando a população alertando os serviços de saúde é, os municípios, estados, para se prevenirem, porque a gente teria esse problema. E olha, eles acertaram em cheio, a gente está com esse problema grave em vários municípios. Tem município que está. Nós já estamos é, tendo diminuição em Três Lagoas, mas tem município que ainda está em alta. Nosso vizinho aqui pertinho é, é a primeira incidência do, do estado, né, Brasilândia, é o que tem é pela população, né, então uhum. é o que tem incidência maior do estado. Então é, a preocupação é grande. A gente ainda não, não podemos. É, é, é, descuidar, nós precisamos tomar cuidado ainda, nós precisamos manter a vigilância. Parou de chover, está mais fácil de cuidar agora. Né? A, chuva, é, a chuva foi muito grande, a, a quantidade de água disponibilizada. Então, a população do vetor aumentou bastante exponencialmente. Você achava muitos focos no, nos domicílios, Essa nos comércios. Essa chuvarada pode ser um dos motivos desse aumento? Ou seja... com, cer com certeza. Porque com o aumento da água, aumentou os criadores então ovos que estavam espalhados em alguns locais que você não tinha acesso, a água alcançou e aí eclodiu os mosquitos, assim que nascem, saem para se alimentar de sangue. E aí tem mosquito que já nasce infectado, e aí a primeira pessoa que ele pica, ele já começa a transmitir a doença, e ela transmite durante toda a sua vida, então, é, que, é, que é em torno de 45 dias. Então por isso que os números são grandes. A fêmea do Aedes, ela, enquanto ela, ela, ela, ela fica por baixo dos móveis, na parte baixa, e ela vai se alimentando. Então, ela é daquela, assim, insistente. Enquanto ela não tiver a quantidade de sangue, ela não para. Então, se ela picar uma, duas, três, quatro pessoas naquela casa, todos, todos vão ficar doentes. A não ser que alguém já tenha tido dengue por esse sorotipo. Que Quem é sorotipo já teve 1. dengue por sorotipo 1, ele não pega ele novamente? Não, ele não pega novamente, ele fica imune, ele fica vacinado pela doença, então ele não volta a ter o sorotipo 1. Mas para você ver, o tanto de gente que ainda não tinha sorotipo na cidade, fora as que a gente chama de subnotificações, as pessoas que passam com sintomas leves, que não vai na unidade hum. ou que vai um serviço particular e acaba não chegando a notificação, então, os números podem ser até ainda maiores. Esse sorotipo estava circulando aqui na, em Três Lagoas e qual época do ano? Ele é, Sempre? Em, em vários, já tem uns, uns quatro anos que ele está circulando. Ele chegou a circular junto com o sorotipo 2, mas o sorotipo 2 depois parou de, de circular. E esse ano, todos os, todos os nossos isolamentos, é, mais de 400 isolamentos, foram todos sorotipo 1. Um. Olha, pois é, o ressurgimento desse caso, inclusive, do sorotipo 3 do vírus da dengue, doença transmitida aí pela picada do mosquito Aedes aegypti, ela preocupa inclusive especialistas sobre os riscos de uma nova epidemia causada por um desse sorotipo viral após 15 anos, porque na verdade né, o Ocides, agora em algumas regiões aí do Brasil, em alguns estados, está circulando o sorotipo 3, que há 15 anos não era registrado, né, o surgimento desse sorotipo, e um estudo da Fundação Fiocruz, na verdade, da, o estudo da Fundação Oswaldo Cruz, que é coordenado pela Fiocruz e é, pelo Instituto Oswaldo Cruz, revela que quatro casos da infecção já foram registrados neste ano, sendo em Roraima, na região norte, um caso no Paraná e no sul do país. O sorotipo 3 está circulando aqui na nossa região, no nosso estado ou não? Não, Ana. Ele, ele, ele circulou na época 2006, 2007, até 2008. Foi uma época de que causou uma grande epidemia com muitas internações, com óbitos, inclusive. Ele é um sorotipo bastante agressivo nos seus sintomas. E depois disso ele, ele desapareceu, ele simplesmente ele não, não apareceu mais. E aí ele não estava mais no país. E agora com essa notícia, ter, o caso do Paraná, se eu não me engano, é importado. A pessoa veio do Suriname, já veio com sintomas, então a gente sabe que é de lá mas os outros três casos já não, é, lá de Roraima não tem os pacientes não tem histórico de viagem para lugar nenhum então provavelmente ele já está circulando então isso é bastante preocupante mesmo porque é, há 15 anos atrás então uma parte da população se infectou esse, eles vão estar imunizado mas a grande maioria ainda não de lá para cá quantas pessoas nasceram é, quantas pessoas, é, quantas crianças cresceram e não tiveram é, a doença dessa época. Então é um, é um risco bastante grande. A gente precisa, por isso que a gente fala a dengue, a gente combate todo dia, mas todo dia é todo dia mesmo. É, é o ano todo. A gente não. Ah, acabou, ah, acabou a epidemia, agora a gente pode descansar. Não, agora que a gente vai aproveitar que vai estar numa fase mais tranquila daqui a pouco e fazer o cuidado. É, a, a Secretaria de Saúde é, da, da Prefeitura vai fazer a, as suas atividades, como você falou, da armadilha. A gente vai implantar essa armadilha para ajudar a monitorar os bairros e, e poder tomar as decisões mais rápido. Mas a gente precisa fazer junto, todo é o ano todo. O dengue, na época do frio, da seca, ele diminui, porque diminui a água, diminui a, a possibilidade dos criadores. Mas ele continua o ano todo. No início, dessa de, quando a Aedes aegypti começou a transmitir dengue, a gente tinha... É, dengue infestação de janeiro até maio, até por aí, depois de junho, julho, uhum. agosto, até setembro, às vezes você não tinha nem infestação e não aparecia nenhum caso da doença. Agora você tem infestação o ano todo e você tem casos de notificado dessas doenças de janeiro a dezembro. Exatamente. Tanto que nessa época do ano, quando se aproximava já o inverno, né, abril, maio, os casos caíam, né? Agora não. Você vê, nós estamos em maio, já quase entrando para junho, ainda tem muitos casos. Muitos né? casos ainda, muitas notificações. Está diminuindo? Está. A gente acompanha no dia a dia, a gente vê que está diminuindo. Até pela, pelo atendimento das, da UPA, das unidades, eles começam a relatar a diminuição no atendimento. Mas ainda temos bastante casos, os números ainda são bastante. E a gente tem uma... Sempre, sempre a gente já trabalhou com muito é, durante as epidemias, a gente tem que tomar cuidado nesse final de epidemia. porque As pessoas descuidam, é aí que você começa, às vezes, a aumentar os óbitos. Então, as pessoas precisam estar atentas. Teve sintoma parecido? Vai procurar atendimento médico, não fique em casa, porque uhum. é, dengue, a partir do momento que ela dá, ela, você tem aquele sintoma, vai estar, de repente, você tem uma melhora aparente. Aí, esse é o momento perigoso, porque aí se você, de repente, tem uma recaída, é, ela volta com tudo, e pode causar sintomas hemorrágicos, pode dar choque séptico, então, sim precisa é, ir ao médico, precisa procurar uma unidade de saúde para ser atendido. Pois é, e qual que é a diferença, Alcide, desses sorotipos que estão circulando? Ele não tem é, é que assim ele é, a, existem quatro sorotipos isolados né é, que, que causam dengue eles são todos iguais é, assim todos causam dengue mas é, quando você tem uma segunda infecção você tem mais um, um risco maior de evoluir para casos graves e cada pessoa cada organismo reage de uma forma às vezes você já tem uma doença de base você é diabético você é hipertenso é, você está suprimido e aí você pega uma doença dessa, pega um, um qualquer um do sorotipos, na primeira você já pode evoluir para sintomas graves, para hemorragia e pode ir a óbito. Então, dengue é muito perigoso. É, nós a, a, estamos aí agora com a, com a grande epidemia de chikungunya no Paraguai, já nos municípios de fronteira, Ponta Porã, já tem Acho que mais de 400 casos confirmados de chikungunya. A já tem um caso confirmado de chikungunya, então nós temos que nos preocupar. E dois de zika já, né? E dois de zika já. Então a gente tem que se preocupar mesmo, porque essas outras doenças, agora elas vão chegar. Porque elas antes a gente ficava vendo longe, agora estão muito perto. Tem muitos municípios na, na base da fronteira ali que já tem um número grande de casos notificados e confirmados de chikungunya. Então... É muito. E são doenças que são transmitidas pelo mesmo mosquito, né? Qual que é a diferença das zicas, chikungunya é só, e dengue? É, é só o vírus mesmo, né? é, é o vírus que é diferente só. Então, o, e o mosquito, ele se adapta a qualquer um desses vírus. Então, você pode... É, inclusive, a gente, tem gente que pô, é, é raro, mas às vezes pega é, as duas juntas. Já pegou dengue já, e, e chikungunya, concomitantes. Então, é complicado. É para né? gestantes também, né? A questão da, da, da zika, né? Do início da gestação, você ela corre o risco de ter uma alteração no, no feto, né? E aí a criança nascer com microcefalia. E aí é para uma, é uma, é um, é o resto da vida. É para a vida toda daquela, da, da criança e da, da família, né? Pois é, por isso que a gente fala. Olha o que um mosquitinho tão pequeno, ele é capaz de fazer. Fazer com que uma criança possa nascer com deformação, enfim... É, é, olha, gente, é muito preocupante mesmo a questão da dengue. Seis pessoas já morreram neste ano. E você, a gente estava falando dessa questão das armadilhas. Como que vai funcionar? Por que, que três lagoas foi selecionada pelo Ministério da Saúde? Então o Ministério tem trabalhado já com essa, essa armadilha é antiga, não é? Ela não é, não é de agora. Mas ele, ele montou, é, idealizou esse projeto de trabalhar com, com monitoramento através das armadilhas ou de trampas e o estado de Mato Grosso do Sul, alguns municípios foram foram selecionados e aquele município que que é, optou em fazer é, em participar então eles estão dando toda toda a tecnologia para a gente é, nós tivemos a, a, a coordenador de, de entomologia Jorge e eu estivemos em Ponta Porã na última semana participando de um treinamento e as ouvir trampas elas vão ser implantadas é, a cada 300 metros uma da outra, nós vamos tentar fazer uma malha na cidade toda. E aí, semanalmente, você coloca num, num dia, daí sete dias você retira. É um vasinho preto, como você mostrou na foto agora hum. há pouco, com uma paletinha de Ocatex, um clipezinho para segurar. Vou mostrar e ver né? E você coloca água e um levedo, um, um levedo de cerveja, é um compostozinho que você mistura na água e coloca lá, que é um atrativo para o mosquito. Uhum. Quantas né? armadilhas dessas são, Alcides? Oh, nós estamos acabando de fazer o nosso cálculo, vai ser mais de 350 armadilhas colocadas na cidade, é, nós já recebemos do estado 500 armadilhas... É, mais de, de, de duas mil palhetas, todo o material, e aí a, a, a parte da mão de obra é, vai ser coloca é, que um é feita... Coloca o mosquitinho ali, você falou? Não, você coloca a, a água, a palhetinha ali dentro e o levedo de cerveja, que é o atrativo. Então, é, como o vaso é escuro e a, a fêmea do mosquito ela é atraída por, pela umidade... Então, se ela vem na casa e tem um local ideal para ela, que é um lugar escuro, com água, com atrativo e com um local para ela, ela fazer a oposição, então ela vai preferir esse, esse local. Então, ela vem, pousa na palheta e coloca seus ovos ali na palheta. Então, esses ovos que iriam para o meio ambiente, para outro criador, fica na palheta, fica na ovo trampa. Semanalmente, a gente recolhe essa ovo trampa, vai para o laboratório, faz a contagem de ovos, lança no, no, no, no sistema que é Fiocruz que é da, da, é da, da, da, Fiocruz Ministério da Saúde e a gente começa a monitorar e faz um mapa de calor, que é para mostrar aonde tem a EDS dentro do, daquele bairro, dentro do município. E aí nós, a, a gente é, é, entra com as ações de controle priorizando aqueles locais que tem mais a presença do mosquito. Então isso facilita... então vai ser semanalmente nós vamos ter essa história... semanalmente a gente vai ter isso... Você já tem feito esse trabalho? A gente já, já, a gente já tem história, a gente já trabalha nos bueiros... aqui a gente já tem um trabalho de ouvir trampa nos bueiros... a gente já tem um trabalho de ouve-trampas é, pós-Lira... quando a gente termina o Lira, aqueles que dão negativos... Hum. a gente coloca a armadilha para ver se consegue cap capturar alguma, alguns ovos... então a gente, já tem, a gente já sabe trabalhar com essa tecnologia... só, só o projeto que é diferente... Que tem, um local, que tem esse sistema que vai nos gerar informações é, úteis para fazer esse, esse combate mais rápido. E aí por isso foi importante a gente fazer a adesão. E a gente já está preparando tudo essa semana, que na última semana de maio agora a gente já pretende começar a espalhar as, as armadilhas pela cidade. E esse número é o suficiente ou teria que ser mais? Ou Não, sim? é o suficiente, é, é pelo tamanho do município, pelo tamanho da população, então eu, eu, o ministério ele, ele, ele foi classificando, então acima de 100 mil habitantes nós vamos ter a, em torno de, a, a cada 300 metros, abaixo vai diminuindo para 200 metros, a cada 100 metros, depende do tamanho do município, do tamanho da sua população, nós vamos colocar, nós estamos enquadrados no município acima de 100 mil habitantes, então é a cada 300 metros uma armadilha. Então a gente terá, teremos uma, uma malha na cidade toda e aí a gente semanalmente a gente vai começar a receber as informações e começar a divulgar onde que precisam uhum. ser tomadas a, a, as, as providências mais rápidas. Esse não é igual aquele projeto em Campo Grande que eles soltaram, é, ex não, né? Não, lá, lá, é, lá é o projeto Wolbachia, que é uma bactéria. É, você infecta o mosquito com uma bactéria que inibe a, a, a, o vírus dentro do mosquito, e aí você solta os mosquitos que estão infectados, e na é, hora, hora que eles fazem a cópula, né a hora que eles cruzam com, com outro mosquito, va, a bactéria vai passando automaticamente, e isso vai é, criando um, um, uma linha de mosquitos que não, é, com a bactéria que não se infectam com o vírus, então não podem transmitir a doença. Então o vírus vem de um mosquito. E chega nesse mosquito, morre ali, então não tem a sequência. Então essa é a ideia da Volbacher. Três Lagoas já solicitou essa tecnologia também para participar desse projeto. e É um projeto mais, é, mais restrito, mas que já está sendo estudada a possibilidade. Que, quem sabe no futuro próximo aí nós também consigamos é, é, no, é, trazer esse projeto para Três Lagoas e, e parar de usar produtos, parar de usar inseticidas e usar, trabalhar com, com armadilhas, trabalhar com, com, essa, com essa tecnologia para que cada vez mais diminui e a gente consiga tirar o vírus, né? é, eliminar esse vírus daqui ou deixar ele em uma quantidade muito pequena que não cause epidemias. Né? Uhum. Quando, quanto menor for a população do vetor, é, é menor a chance é, de, de espalhar, de virar surto, de virar epidemia. Pois é, precisa-se encontrar alternativas, né, Alcides? Precisa. É, é porque todo ano essa epidemia Exato. volta e mete em ano que é mais baixo, depois volta, enfim, população morrendo ainda por um mosquito que quantos anos a gente fala é, de dengue, né? Exatamente, mais então... de 35 anos a gente fala de dengue, a gente fala do Aedes aegypti, a gente continua é, dependendo de inseticida para matar mosquito, a gente não precisaria disso, né? É, o mosquito, ele, é, é, ele é como todo todo ser vivo, ele busca alternativas para se defender, então conforme você vai passando o fumacê é, ele vai, a população vai ficando resistente, resistente, e chegando numa hora que já esse inseticida já efeito. não faz mais efeito por isso que há as trocas constantes pelo Ministério da Saúde e aí ficamos sem inseticida desde o final do ano passado, né, e agora segundo a, a informação do Estado até o final desse mês, o inseticida já, já, já está no Brasil, até o final desse mês provavelmente todos os municípios receberão e aí, se for necessário ainda, nós vamos também fazer o fumacê. Ontem até um ouvinte me perguntou justamente isso. Ele disse que no estado de São Paulo já estavam fazendo fumacê e ele me perguntou em Três Lagoas. Então, para o Brasil, deve chegar novos produtos? Deve, já chegou, segundo a informação, da, a gente estava nessa, nessa reunião lá em Ponta Porã, chegou a informação do coordenador estadual, ele já está no Brasil, estava só... A, é, fazendo os testes para a Anvisa liberar, todo produto importado precisa passar pela Anvisa né, para fazer os testes de segurança. Uhum. E aí se, a, os testes dando, dando tudo ok, já, va, já vão começar a distribuir para os estados e aí os estados distribuem para os municípios. Essas armadilhas, ou se dizer, é mesmos que foram utilizadas no passado com apoio das empresas de celulose, na época da fibra ou não? Não, não aquela, aquela era mosquitrap, era para o mosquito adulto. Você capturava os mosquitos, nessa né? nós, nós vamos capturar os ovos. É, além de capturar os ovos, você, você elimina esse, esse, esse, essa quantidade de ovos que vai cair nas armadilhas, e iam, iam para outros depósitos, e para outros criadouros, e aí esses já são eliminados, já vão direto para o laboratório e não voltam para o meio ambiente. E o que que virou do Mosquetrap? O Mosquetrap era um projeto da, que até deu certo, <coughs> desculpa, é, mas ficou alguns anos e aí depois foi encerrado o projeto, mas também é uma armadilha é, também que tem uma boa sensibilidade. Há é, alguns anos atrás, mais de 15 anos atrás, a gente fez um teste no Estado é, e testou quatro tipos de armadilhas. A mosquitapa era uma é, e a uvitrampa era, era outra delas. Aí tinha uma, uma BG que era importada e uma, e uma quarta, que eu não me lembro o nome. É, e quando fez a avaliação, a, a que tinha mais sensibilidade em todos os sentidos era essa uvitrampa, uhum. que foi a, Então, por isso que está se optando por trabalhar com ela. Além de ser mais barata, a tecnologia muito fácil de ser colocada, a gente, é, a gente vai contar também com a participação da população, que a gente vai ter que ir naquele quarteirão sorteado e escolher uma casa que a população aceita deixar e que a gente sabe que toda semana nós vamos voltar lá. A gente precisa estar semanalmente fazendo essa, esse monitoramento. É, ela é muito fácil é, e tem bastante eficácia para você saber aonde que está a maior incidência do mosquito. Vocês já fazem o Lira, né? Hoje, qual que é a região da cidade que tem mais casos, maior incidência? O Lira está terminando até amanhã, hoje, hoje sexta-feira. Hoje, tá, os, últimos, os últimos boletins foram para o laboratório. Na segunda-feira, a gente já vai ter um, uma resposta, um resultado do Lira. Mas é, os bairros com maior, no caso de notificações de dengue, por exemplo, a Vila piloto ainda é campeã. Até ela ela está com o maior número de casos, né? tem uma população grande, né? É, ali, ela tem, ela, ela continua na frente. depois, depois São Carlos, é, depois Vila Nova, é, Santos Dumont, Santa Luzia, Interlagos está ali na frente também. esses bairros são os bairros grandes que todas as vezes que tem epidemia eles têm grande, grande número de casos, né? Uhum. um grande número de, de de notificações e esse ano não foi diferente. Geralmente no ambiente de trabalho, por exemplo, quando várias pessoas elas contraem dengue, o um mosquito deve estar no ambiente de trabalho, assim? Então ele pode estar no ambiente de trabalho, como ele pode estar lá no ambiente doméstico. Ele pode se infectar tanto lá como aqui. É, aí aí cabe a gente quando a gente recebe essas informações a gente vai até os locais para ver isso. De repente você chega no trabalho não tem mosquito lá, mas quando você chega na residência às vezes está lá. E muitos dos casos que a gente consegue investigar... Quando dá uma epidemia a gente não consegue ir em todos... Mas é, a gente vai por amostragem... Mas quando os números são me menores... Que você consegue ir fazer a investigação... muitos dos casos o, o foco é na própria residência... Chega lá, às vezes ele... Às vezes tem gente que não se importa... Chega lá, até uma situação bem difícil... Mas tem gente que não... Às vezes você chega lá... É, uma é, é algo que ele às vezes não prestou atenção... Um ralo do quintal que está ali com, com água... E ele não prestou atenção... Uma calha que às vezes está tá, tá, tá entupida e ele também não sabia, porque está lá em cima. Ou um pratinho de planta que está com água. Alguma coisa esquecida nessa, na chuva, no local que choveu. Então, é, a gente tem que ficar atento mesmo. É porque geralmente se... as pessoas falam, ah, minha casa é limpa, eu limpo tudo, né? Não é, tem no... de onde que eu peguei. Então, às vezes a limpeza faz bem, e uhum. é, é o ideal. Mas às vezes tem um ralo lá no quintal que não está até lado, que tem, o foco está lá dentro e ele está ele tá espalhando ele tem uma plantinha que ele esqueceu lá na chuva, é, as pessoas fazem reforma, esquece uma, latinha, uma lata de tinta, é, esquece um pneu ali, troca e traz, pra, pra, depois vou, vou guardar, vou guardar, e nisso a chuva vem, os ovos já estão lá, e aí você tem um criador em casa. Você tem um circulador de ar, né? que, que agora é, acaba sendo o foco, você tem um umidificador, nessa época agora para frente vai começar a aparecer esses locais, porque é o um local que tem água, que o mosquito vai achar, ele acha ele vem guiado pela umidade. Nós também estamos tentando implementar agora um combate aos mosquitos nos bueiros, porque nós colocamos, começamos em 2021, o serviço de entomologia junto com a endemia a colocar armadilhas, porque nós começamos a ver a infestação, não achar criadouro nenhum e aí você perto do bueiro você vê que começando é mosquito. Então começamos a colocar armadilhas e os bueiros têm sido positivados para a Aedes aegypti em vários pontos da cidade. Então também estamos preparando é Um trabalho para efetivar, já está já tá em fase de compra um produto específico para passar nos bueiros, uma máquina específica para trabalhar com os bueiros também, para gente, é mais uma arma, uma arma para a gente tentar minimizar hum, o máximo possível é, diminuir essa incidência de mosquito. Olha só, até nos bueiros gente, esse mosquito vai te falar, né Alcides? Infelizmente, gente, é cada um fazendo a sua parte, o poder público fazendo a sua, o que a gente sempre fala né? o combate à dengue é um trabalho em parceria entre todos, poder público a população, todos juntos a gente consegue reduzir os casos né Alcides? Isso mesmo, é um trabalho a várias mãos, não adianta o poder público pôr os agentes de endemias na rua, visitar, visitar as casas visitar os comércios, visitar os pontos estratégicos, mas é, nós não temos é, gente para fazer todo dia toda, ou toda semana, pelo menos. Uhum. Então, as visitas domiciliares são bimestrais, a né? cada dois meses a gente percorre toda a cidade. Os pontos estratégicos, borracharias, velhos, são quinzenais, a cada 15 dias os agentes passam. Mas se você não, nesse intervalo entre uma visita e outra, a gente precisa ficar atento, porque o mosquito ele leva de 8 a 12 dias é, para passar a fase aquática e voar. Então, olha dentro de dois meses quantas vezes ele pode fazer isso se você não cuidar da sua residência. Tá certo, Alcides, a gente quer agradecer pela sua presença. O Alcides, que trabalha tanto no combate à dengue, nunca pegou dengue, né Alcides? Não sabe o que, que é isso, tem graças que Graças a Deus, né? é, até hoje, é, em 35 anos de trabalho público, de vida pública, nunca já trabalhei muito com, com dengue em vários outros locais. E nunca nunca, nunca contrair graças a Deus. Que bom, né, assim É bom. sinal que você faz o dever de casa certinho, né? Com certeza, <risos> é. Só quero deixar, deixar registrado aqui a professora Gedalva Tenor, ela diz, assistindo meu vizinho querido, coordenador de endemias e grande palmeirense, Alcides Ferreira, um abraço é. paterno. Obrigada, <risos> Obrigado, viu, Alcides? Gedalva. <risos> <risos> um abraço, viu, Alcides? Obrigada pela presença.